Fala aí galerinha que curte meu canal, beleza? Quem fala é o Lucas, motorista Uber da cidade de São Paulo E se você chegou até esse vídeo aqui Ou você tem curiosidade para saber quais são as 5 dicas que eu tenho para te oferecer Para a sua segurança e segurança dos seus familiares também Ou você acabou de entrar na plataforma de aplicativo E quer saber um pouco mais de como manter a segurança Durante as suas viagens com os passageiros, correto? Então você chegou no lugar certo Porque aqui nesse vídeo eu vou trazer 5 dicas arrasadoras de segurança para você ter um pouco mais de tranquilidade quando você fazer as suas viagens pelos aplicativos, principalmente pela Uber, porque a maioria das dicas aqui vão ser relacionadas à Uber. A 99, depois eu faço um outro vídeo bacana aí falando sobre outras dicas que também podem te ajudar no aplicativo da 99, o Capify e assim por diante. Beleza, então vamos lá para a primeira dica: a primeira dica é você sempre avaliar a nota do seu passageiro. Quando você avalia a nota do seu passageiro, vamos supor, ele tem 5 estrelas, e ou a nota do seu passageiro é abaixo de 4 estrelas, vamos supor. Quando o seu passageiro é 5 estrelas, tem duas alternativas, ou ele acabou de entrar na plataforma, acabou de fazer a conta lá e entrou na plataforma e chamou a viagem, ou ele é um passageiro muito top, até o momento ele não teve nenhum motorista que teve queixa dele. Então Sempre quando você aceitar uma chamada, avalia se o seu passageiro tem a nota 5 estrelas ou abaixo de 4 estrelas. Abaixo de 4 estrelas são, são passageiros problemáticos e esses passageiros poderão causar insegurança durante a viagem ou até mesmo danificar o seu veículo ou alguma coisa do gênero. Então evite esse tipo de corrida, principalmente se a viagem for 5 estrelas no dinheiro. Se for 5 estrelas no dinheiro, a gente vai agora bater então na segunda dica. Nessa dica em questão, vamos falar sobre o local de embarque. Quando você for buscar um passageiro e a nota for 5.0 dinheiro, verifique sempre o local de embarque. Quando você chegar no local vê ver que é um local meio estranho, já, se, já coloca o pezinho um pouco atrás. Porque provavelmente, dependendo do local onde o passageiro estiver, pode ser tipo uma bocada, pode ser algum local que pode causar uma insegurança muito maior durante a viagem então sempre avalia o local onde o seu passageiro está e a terceira dica nesta dica vamos falar sobre a viagens para terceiros não que todas as viagens para terceiros vão ser viagens que podem ser problemáticas ou inseguras ou pode ser que realmente seja alguma ladainha de bandido para tentar te sequestrar e tal. Não. Algumas, algumas não. Vamos dizer que, vai, uns 95% das viagens para terceiros são viagens tranquilas. Por uns 4% mais ou menos são viagens que o passageiro é um passageiro meio estranho e tal, ou que pode danificar o carro, vai acabar diminuindo a nota da pessoa que chamou, então você que é passageiro que está vendo esse vídeo, não chame para terceiros, porque eles vão diminuir a sua nota e você vai ter problemas para chamar carros, viu? Então, a terceira dica é você prestar atenção quando a viagem é para terceiros. Chegou no local 5.0, dinheiro, e por um acaso está em nome de mulher, mas tem um homem te esperando, ou dois moleques te esperando, sai dali, sai correndo, porque com certeza pode ser uma emboscada. E aí a gente vai entrar na quarta dica. Porque a quarta dica é você utilizar o seu sexto sentido. Eu acredito, e assim como muitas outras pessoas também acreditam, que a gente tem um sexto sentido. Esse sexto sentido é aquele alerta que bate na sua mente ou aquele, aquela sensação estranha que você sente quando chega no local e você percebe que pode ser uma enrascada. Então sempre confie no seu sexto sentido. Quando você perceber que não está legal, que você Tipo, alguma coisa está te dizendo para não embarcar aquele passageiro, sai correndo, cancela a viagem, não se arrisque, beleza? Então vamos para a quinta dica. E nessa última dica, é mais, seria mais uma forma de você identificar quando o passageiro entrar no seu carro, identificar se possivelmente pode ser alguma tentativa de assalto ou algo do gênero, que seria você conversando diretamente com o passageiro. Percebeu que ele é meio estranho? Tenta puxar um assunto, conversa, sei lá, sobre o clima, tenta puxar um assunto, você vai perceber através da voz dele se o passageiro ficar gaguejando muito, ou você notar que ele tem uma voz um pouco mais de malandro, porque a gente conhece voz de malandro, né? Você deve conhecer, eu conheço, todo mundo conhece como um malandro que fala com você, então presta atenção na conversa, tenta puxar um assunto, nunca fique quieto, você utilizando essas cinco dicas, você pode ter certeza que você, certeza não, vamos se dizer que você vai evitar 99% dos casos de assalto que poderia ocorrer com você, então vamos se dizer que você vai ter, vai, um, 1% de chance de ser assaltado ainda utilizando essas dicas, porque tem um bandido que é espírito de porco e a gente sabe, que por mais que a gente tome várias medidas de segurança, a gente estando na rua, a gente estamos sujeitos a tudo. Então essas foram as cinco dicas que eu tenho para te dar para você que é iniciante na plataforma Uber, ou até mesmo você que já trabalha, você já deve colocar isso em prática. Mas para quem não conhece, já dá aquele like no vídeo se você gostou. Compartilha esse vídeo com seus amigos para eles também ficarem sabendo as dicas de segurança na, nessas plataformas de aplicativo, e assim vamos fazer com que esse canal cresça para que eu também possa trazer mais vídeos, beleza? Então, se você gostou, dá aquele joia, se inscreva e vamos para o próximo vídeo, falou!